E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, eu estou de volta para mais um vídeo de Clash of Clans Dessa vez um vídeo totalmente inusitado, porque assim como eu faço no Clash Royale Que eu monto um deck aleatório, usando cartas de verdade Dessa vez eu vou fazer uma estratégia de ataque no Clash of Clans usando cartas de verdade. Bom, eu separei entre aquelas cartas de verdade, as que tem no Clash Royale e que também tem no Clash of Clans, por isso que eu tenho as cartinhas. Então, lógico, vai faltar muitas tropas do Clash of Clans aqui nas cartinhas, mas pra fazer uma zoeira, pra fazer um ataque di diferenciado e da brincadeira, dá pra gente fazer alguma coisa. Olha só, são poucas cartas, eu não contei quantas são, mas são todas cartas que nós podemos usar em algumas das, alguma estratégia do Clash of Clans, então eu vou escolher alguma delas, vocês podem ver aqui, ó. por exemplo o corredor, o, a bruxa, o, a, os servos, o golem, mas assim, por exemplo, quando vier os servos, aqueles que são três, eu vou colocar poucos servos na estratégia, quando vier o, a horda de servos, por exemplo eu vou colocar muitos servos na estratégia, então basicamente vai funcionar assim, beleza? vou usar obviamente os meus heróis na estratégia, mas então vamos embaralhar aqui mais ou menos, bem mais ou menos Pra gente fazer uma brincadeira Eu tô pensando em pegar de 3 a 4 cartas Mas eu não sei quantas seriam necessárias Eu vou fazer assim, porque também tem o feitiço de furo e o feitiço de gelo Então eu vou fazer assim, eu vou pegar três cartas de tropas Pra ver se sai pelo menos uma de feitiço Se não sair nenhuma de feitiço, eu vou pegar uma carta de feitiço depois Então vamos lá, vamos pegar a primeira carta que tá em cima Vamos lá ver Ó, oh, já pegamos um feitiço, então agora a gente precisa pegar mais três cartas de tropa Se vier o feitiço de gelo aqui, eu vou, eu vou usar ele na estratégia também No caso seria gelo e fúria, beleza? Então temos a feitiço de fúria, a primeira carta do nosso, da nossa estratégia aleatória Corredores, beleza, corredores Magos, beleza, tá indo bem, a estratégia tá indo bem Estratégia com fúria, corredores e magos Feitiço de gelo, top também e a gente vamos pegar mais uma para a gente completar a nossa estratégia, a última carta vamos lá, a de cima aqui, vamos na sorte e bruxas, beleza, pegamos então bruxas, corredores e magos, faltou aí bebê dragão, faltou arqueira, faltou feitiço de raio, faltou peca, faltou gigante, golem, servos, é, balão, goblin, bárbaros, valquírias, enfim, eu queria pegar valquíria, que aí era só colocar um montão e ganhar, <risos> mas beleza então, vamos montar a nossa estratégia usando feitiços de fúria, feitiços de gelo, corredor, mago e bruxa, beleza? Então já, vamos fazer mais ou menos dividindo assim, ok? Vamos ver aqui. Vamos produzir, vamos produzir. Ok, aqui vamos pôr um, porque não tem nenhum. Vamos colocar, por exemplo, feitiço Oh, tem um feitiço de veneno que eu poderia colocar. Verdade, eu acho que eu nem coloquei no, na, na, nas cartas. Então, aqui, a gente, vamos, vamos pôr metade, é, metade, metade. E vamos pôr aqui aleatoriamente. É, vamos pôr mais um gelo. É, mais um gelo, não, mais uma fúria, mais uma fúria. Nossa estratégia é ofensiva. Aqui nós temos que colocar bruxas e corredores. Então, vamos colocar aqui 5, vai dar 10, mais 2. Aqui deu 9, 10. 10 vai dar 20 corredores, é muito. Vamos diminuir um pouco aqui, eu coloquei duas bruxas, vou colocar mais duas aqui e mais... É, quanto que eu pus aqui? Nove? Vou deixar dez, isso, vou deixar dez, do, duas bruxas, e aqui dez também. E vamos colocar um pouco de mago, pra gente depois dividir mais. Vou colocar mais cinco magos, vou colocar vinte magos, cinco aqui, cinco aqui e cinco aqui, mais cinco aqui. E temos 12 de espaço, que é exatamente uma bruxa. Fechamos. Fechamos a estratégia. Eu vou acelerar isso daqui pra gente fazer um ataque mais rápido. E a gente vê. Eu volto daqui a pouco pra fazer essa estratégia bizarra aqui com cartas aleatórias, mano. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo para eu saber que vocês estão curtindo. E deixar aqui nos comentários o que vocês querem que eu faça no próximo vídeo. Vocês querem mais vídeos como esse aqui, usando essas estratégias aleatórias? Vai, vai que, vai que sai uma estratégia épica aqui, mano. Vai que sai. Então, não podemos subestimar aqui o negócio. É, beleza. Vamos só esperar agora, vamos acelerar a vida do, do herói? Isso, vamos acelerar a vida do herói também, porque senão demora demais. E eu volto na hora que tiver tudo pronto aqui, beleza? Então é isso. Ah, eu vou pedir algumas sobras no castelo do clã aí, o que me doarem, do. beleza? Então eu volto daqui a pouco. Vamos lá. Galera então voltamos com a estratégia que a gente gerou aleatoriamente com as cartas de verdade e ficou assim 20 magos, 20 corredores, 5 bruxas no castelo do clã me doaram, isso daí é o que veio E nós também pegamos o feitiço de fúria e o feitiço de gelo pra gente combinar na nossa estratégia Então vamos lá, estratégia preparada, vamos procurar um ataque legal pra gente implementar essa estratégia Vamos ver se ela vai funcionar bem, manos Vamos lá, eu quero pegar talvez um CV10, talvez uma vila um pouco mais fraca Porque, véi, se eu pegar uma vila muito forte eu tô ferrado Bom, temos aqui uma vila que parece interessante. É um CV11, mas é um CV11 mal evoluído, não tem ainda a artilharia águia. E, cara, eu acho que essa aqui é uma boa opção, hein? Eu acho que essa aqui é uma boa opção. Vamos ver um lado para a gente começar o ataque. Talvez o lado inferior para a gente já ir tirando as tropas do castelo do clã. E eu vou começar colocando alguns corredores. E vou colocar minha tropa do castelo, os meus heróis e as minhas bruxas, ok? Vamos colocar os magos agora. Um pouco de magos, temos que entrar ali é, quebrando os muros. Só que aí as minhas tropas vão dar um pouco de volta, né? Infelizmente, vou colocando os corredores, galera, à medida que eu for encontrando os, os obstáculos. As minhas tropas estão dando a volta, isso não é bom. Isso não é bom. Vou tentar colocar alguns magos para acompanhar aquele Rei Bárbaro. E agora vou colocar mais tropas do lado direito, porque minhas tropas estão evadindo para o lado direito. Vou colocar aqui um feitiço de fúria, um pouco mais de corredores. Já gastei todos os meus corredores, ok? Vou guardar os meus feitiços de gelo. Ixi, minha bateria tá acabando, tenho que ir rapidão, colocar aqui, hum, meu Deus do céu, mano, vou usar a habilidade aqui, tá morrendo a galera lá na frente, mas eu preciso que o grande protetor chega mais pra frente, chega mais pra frente, cara, aí, beleza, show, beleza, vamos, alcançamos o Valkyries, minhas sopas estão dando a volta na vila, isso não é bom, isso com certeza não é bom, vou congelar aqui, beleza, 10%, caralho, já deu, deu 20, depois já deu 10 logo de cara, como assim, cara? Mano, vamos lá então, antes que a bateria acabe, meu Deus, tá gastando bateria demais que eu não tô entendendo, mas beleza, então vamos conseguir, já conseguimos uma estrela de 50% de dano, mas vamos tentar ter, farmar um pouco mais, vou congelar aqui, já que não tem mais o, minhas tropas não vão mais centralizar de qualquer forma, e pra gente inibir o ataque daquelas X-Bestas. Beleza, usamos a habilidade da rainha, o ataque já vai ficando por aqui mais ou menos, não funcionou tão bem quanto eu gostaria, esse layout do cara ele fez de uma maneira certa, né, e acabou que as minhas tropas fizeram exatamente o que eu acho que ele gostaria que fizesse, que deram a volta, mas deu pra farmar um pouquinho, deu pra pegar o bônus de liga... E 99% do bônus de liga eu vou pegar porque eu peguei 69% de, de, de dano total, mas foi uma estratégia interessante, foi um, um, um vídeo interessante, espero que vocês tenham curtido, se você curtiu não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal caso esteja me vendo pela primeira vez e não se esquecer de clicar no sininho para ativar as notificações e sempre que tiver um vídeo épico você vai receber no seu celular e no seu e-mail, então você nunca mais vai perder um vídeo aqui do canal, ok? E não se esqueça de deixar nos comentários assim como eu tinha pedido antes, dicas de vídeo aí, informações que vocês querem saber, é sempre importante ter a opinião de vocês pra gente sempre produzir um, um conteúdo legal aqui, ok? E se vocês curtirem essa série, deixa seu like mesmo pra, e deixa aí nos comentários que vocês curtiram que aí eu posso trazer mais vídeos aleatórios desses decks aleatórios, estratégias decks aleatórios, meu Deus, cara mais estratégias aleatórias usando as cartas de verdade, beleza? Então é isso vou ficando por aqui, Falou um grande abraço do Gordinho galera, e até a próxima oh!